uma exploração que eu tive que guardar na minha pasta de casos inexplicáveis. E Rabi Kwasmeya está de volta com mais uma exploração eletrizante, dessa vez em um prédio abandonado na Síria. Está sozinho no ambiente, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yama. Yama. há uma presença maligna, forte e hostil, e o quer é longe dali. Sim, há algo escondido no cômodo ao fundo. Bismillah rahman rahim Agudo الله palavras do Alah Bismillah rahman rahim ao se aproximar, ele ficou em estado de choque. Não havia nada. Mas como se agora mesmo vimos uma pessoa ali atrás? Rahman Rahim Bismillah Rahman Rahim. Rahman Rahim. Dessa vez a equipe action-adventure se aventuraram em uma caverna diferente da habitual, pois esta fica em um belo lago de água fria. Oh, Isso é cool, E lá foram eles uma caverna no intuito de explorar os limites deste túnel natural. é Quanto mais eles penetravam no túnel, mais baixo ficava o teto da caverna. Neste momento, a boia até encalhou e a cabeça já arrasta entre as paredes rochosas. Mas eles insistem e vão até o fim, até as últimas consequências. Quando eles pensavam que já haviam ido longe demais, acabaram se deparando com outras cavernas imensas produzidas pela natureza. Note que parece que o inferno fica logo ali à frente. Uau, isso é trippy, man. Cansados de se divertir, eles deixaram o um local, pois já era muito tarde e quase a hora do nível da água subir no lago e engolir todos eles. <tos> <tos> I Imagens registradas em uma floresta maldita na Indonésia. Um grupo de exploradores se aventuraram pela floresta quando se depararam com o que aparentava ser uma mulher indefesa perdida na mata. Todavia, quando ela se virou, eles mudaram de ideia. Sim. Nem? A mulher tem um rosto branco pálido como de alguém que descansa na geladeira de um necrotério. Rigidez total. Já está morta há tempo. E você, iria parar para oferecer ajuda ou sairia correndo? Responda nos comentários. Nem, não, não é. Senti alma, acordou bem cedinho para ver seus desenhos favoritos. Se os pais ainda dormiam, foi quando coisas estranhas começaram a acontecer. Balão vermelho pela casa é um mau sinal. Parece que alguém, ou alguma coisa, quer chamar sua atenção e atraí-la para uma armadilha. Há pedaços de bonequinhos dentro do saquinho. Movida pela inocência e curiosidade, ela se deixa levar. De novo, aquela mão misteriosa. Sim, é um balão preto, a cor das trevas, da escuridão e dos seres que habitam nas sombras. Ela parece não se importar e caminha em sua direção. Finalmente, ele se revelou a ela. Ela parece não ligar para sua aparência repugnante. Então, ele começa a fazer suas graças. Neste momento ele passa um líquido vermelho nas sobrancelhas, mas de onde ele tirou aquele líquido? <risos> sente alma está em um lugar melhor. Algo assustador foi filmado na instalação da associação de moradores de uma comunidade na Nicarágua. What is that? pequeno monóide foi filmado correndo e saltando dentro de um beco e a partir daí nunca mais foi visto. O que seria essa coisa? Seria um filhote de demônio? É um mistério. Rafael ouviu um som estranho vindo do seu telhado ele logo pensou que fossem os gatos da vizinha descobriu o que era, ficou em estado de choque, ele contemplou com seus próprios olhos uma criatura demoníaca alada e foi a última coisa que ele filmou em vida, pois não resistiu ao ataque desta estranha criatura.